Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do TV Cria Minas Diálogos. O nosso debate de hoje será sobre a erradicação de lixões no Brasil. Eliminar esses depósitos de resíduos sem tratamento parece ainda uma tarefa difícil, mas essa necessidade é cada vez mais urgente. A existência de lixões provoca diversos impactos ambientais, como contaminação do solo, água e ar e ainda propicia a disseminação de diversos tipos de doenças. Para detalhar sobre os desafios na erradicação dos lixões no Brasil, recebemos o gerente do Departamento de Tratamento e Disposição de Resíduos da Prefeitura de Belo Horizonte, Pedro Heller. Pedro, prazer imenso você conosco aqui. Prazer, né? um grande prazer estar aqui, né? dialogando sobre resíduos, sobre essa problemática tão importante para a sustentabilidade dos municípios. Seja muito bem-vindo, Pedro. Bom, vamos começar falando sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa é uma política que foi aprovada em 2010 e a qual previu o fim dos lixões no Brasil até agosto de 2014. Mas esse prazo não foi cumprido, né? E aí eles prorrogaram a data é, de acordo com cada porte de município entre 2018 e 2021. Mas vou entender, Pedro, qual que é a dificuldade de eliminar os lixões nos municípios? Qual que é a maior dificuldade? Bom... As maiores dificuldades encontram os pequenos municípios, uhum. sem aporte tecnológico, sem instrumentos de gestão e sem planejamento né, em si. Os lixões que são os resíduos acondicionados, sem técnicas de engenharia, resíduos expostos, com catadores presentes nos lixões e para que se transformem em soluções mais tecnologicamente apropriadas, exigem projetos e exigem obras exigem intervenções técnicas, né? sendo que um processo transitório seriam os aterros controlados, onde ocorre a cobertura desses resíduos, o cercamento da área, a drenagem pluvial, até uma solução mais definitiva e sanitariamente adequada, que seriam os aterros sanitários. Então, Pedro... Para a gente explicar um pouco mais para o nosso público, para quem não é da área, né? aproveitando também que a partir desse programa nós estamos sendo vistos lá no Vale do Aço, lá em Patinga também, é importante a gente destacar um pouquinho essas tecnologias que nós temos de destinação de lixo, para que as pessoas entendam. né? Que todo o lixo, tudo aquilo que, que é resíduo sólido, que se recolhe em casa, que se recolhe na indústria, vai para um determinado local. E a gente chama de lixão exatamente aquela destinação sem critério nenhum. Uma vala qualquer, longe da cidade, em que tudo é jogado sem critério nenhum ali dentro. Então aquilo ali está sujeito a todo tipo de contaminação. Né? Então, não só a profilaxia de doenças, de contaminação é, do homem também por agentes patogênicos, como também do lençol freático, da água, dos rios, e provocar um dano bem maior. Mas nós estamos temos também o aterro controlado, que é a transição, tem o sanitário e tecnologias mais modernas. Você pode falar sobre a diferença desses aterros? Claro, né? o lixão já foi muito bem falado. Sobre o aterro controlado, nós minimizamos os impactos ambientais através da cobertura do resíduo, isso leva a uma menor incidência de vetores. Né? Ao próprio cercamento da área, onde você evita catadores e essa atividade muito insalubre, né, com a presença de seres humanos catando esses resíduos. E o aterro sanitário, nele sim, nós vamos ter uma impermeabilização do solo, né, através de mantas, através de argila, nós vamos ter drenagem. Né? O aterro é um local em decomposição de matéria orgânica. Então nós temos drenagem do resíduo do líquido gerado, que é o chorume. nós temos drenagem das águas pluviais, nós temos drenagem dos gases. Né? É muito importante ressaltar é, os, o gás metano gerado por essa decomposição é muito agressivo né? como contribuinte ao efeito estufa e o simples fato de queimar esse gás nós já... Minimizamos bastante esse impacto, transformando em CO2 e, além dessas soluções né, a ter controlado, uma solução intermediária ou a ter sanitários, temos que pensar na valorização do resíduo. Né? Muitas vezes, uma unidade de triagem e compostagem atende bastante esses pequenos municípios, né? onde esse resíduo é triado, parte dele é segregado como reciclado, parte é Segregado com matéria orgânica, e essa matéria orgânica é gerado composto, adubo orgânico, com várias utilidades, e ficaria essa terceira fase, que seria o rejeito, que aí sim, deveria levar a solução de aterramento, entre outros. Então, uma boa solução para os pequenos municípios é a compostagem. Aqui ele prepara um galpão e ele pessoas que vão separar o lixo papel, plástico, metais e matéria orgânica, aqueles que realmente não têm nenhuma utilidade, que devem ser realmente destinados. Né? E essa solução, economicamente, como é que fica? O que importa é que sempre vai existir um mercado de reciclado. Né? É, alguns materiais existem um mercado maior né, de valorização, outros menores, mas as unidades e o próprio composto, os municípios menores têm, muitas vezes, um, um papel agrícola muito grande, com áreas rurais grandes. Então, podem aplicar esse composto na sua própria projeto paisagístico, em produção agrícola. Então, é uma forma de valorizar o resíduo. Né? O investimento não é tão alto e a solução tecnológica, em termos de técnica, também um pouco mais simplificada. Agora eu te pergunto, há anos atrás, há uns 10 anos atrás, talvez mais, nós tínhamos algumas iniciativas que foram precursoras do próprio, do próprio plano nacional né? é, para os resíduos sólidos. Um deles foi o Fórum de Cidadania, hoje nós temos o Minas Sem Lixões, né? onde a preocupação naquela época era erradicação, mas principalmente retirar as pessoas que viviam, como os catadores que vivem e que viviam, é, e até crianças, é, em cima desses lixões, né? o tempo todo em contato com toda aquela matéria em decomposição. Estão trazendo, inclusive, sérios riscos à sua saúde. Na sua avaliação hoje em Minas Gerais, é, como é que nós estamos em relação? com a quantidade ainda é, conhecida, a quantidade conhecida de lixões e quantos municípios já partiram para soluções como o aterro controlado ou sanitário. Só para complementar essa questão dos jobs, nós trouxemos uns dados sobre o Minas em lixões, que fala dessa redução. Um Segundo pouquinho. dados do, do, da Secretaria de Meio Ambiente, em 2005 eram 564 lixões, 191 aterros controlados, 25 municípios com aterros sanitários e 55 usinas de triagem e compostagem. Já em 2016 foram contabilizados 241 lixões, 226 aterros controlados, 155 municípios atendidos com aterros sanitários e 115 usinas de triagem e compostagem. Como é que você avalia esses números Bom, aí, Pedro? É, Vemos uma efetividade dos programas, né? São programas muito importantes e que transcendem a engenharia em si, né? Muito importante é. Ah, essa lembrança do presidente, onde mostra que existe um ser humano lá dentro daqueles lixões. Que quando vamos fechar simplesmente lixões, não é um cercamento e uma portaria. Né? Temos pessoas que vivem dessa triste realidade. E as cooperativas, os programas Minas Sem Lixões, né? Lixo e Cidadania, enxergam essas cooperativas. E isso está dentro da própria política nacional. Né? Um dos princípios da política é... O, a prioridade aos catadores, às né? cooperativas, principalmente. Né? Então são maneiras de regulamentar os serviços, né? de trazer trabalho e renda a essas populações e, indiretamente, nós vamos estar valorizando o resíduo. Né? E sobre esse avanço mostra que a efetividade ela é gradativa. Né? É muito difícil de um lixão virar a chave e transformar no aterro sanitário, então para que um lixão se torne menos agressivo ambientalmente, né, que proteja a saúde humana, que consiga minimizar os impactos, né, não só ambientais, mas sociais também, é, é necessário que isso venha com programas de gestão, que enxergue não só a parte de projeto, de engenharia, mas também que enxergue a parte social, que é tão complexa. Então? Todo esse ciclo tem que ser observado é, no momento de se fechar um lixão, na realidade, que é necessário que se fechem as lixões. E vejam, andamos muito pelos dados que foram colocados entre 2005 e 2016. Os programas, de fato, foram efetivos. Então, a gente tem que reconhecer e parabenizar o empenho, porque não é fácil tudo custa, é difícil, tem que mudar hábitos, mudar cultura, então nós temos que reconhecer o avanço. Porém, 200 lixões ainda é muito, é, é muito problema ainda, nós temos 853 municípios, né? então poderíamos entender que 200 deles ainda utilizam a destinação irregular, inadequada dos seus resíduos sólidos, então, nós temos que atuar muito ainda com programas que sejam específicos para atingir, para resolver as dificuldades desses pequenos municípios, para que eles consigam sair desse problema que é muito agressivo para a natureza, para a vida, para a vida e nossa condição humana também. Apenas complementando, presidente, esbarramos nesse número em pequenos municípios. Que é onde estão as maiores dificuldades, né? em termos de planejamento, em termos de corpo técnico. Muitas vezes existem financiamentos federais, principalmente, e que os municípios não têm capacidade de obtê-los, né? de bons projetos, de execução. Não conseguem acessar. Exatamente, não conseguem ter acesso a esse financiamento. Então, os programas são muito importantes nessa questão dos planos. Uhum. As associações micro-regionais não entram em contribuição com esses projetos e essas questões para os pequenos municípios? Não é possível? Sem dúvida. As associações elas vão fortalecer em termos de números e mais do que isso. Aí a gente começa a pensar em consórcios. Né? Pedro, que... só antes, antes de você completar a, a claro. sua ideia de consórcio, a gente precisa chamar o intervalo. Você continua tá no próximo bloco, claro. pode ser? perfeito. Então está ótimo. No quadro Ler e Navegar de hoje, selecionamos cinco obras que abordam a realidade dos lixões ainda existentes no Brasil e que apontam soluções para sua eliminação. Confira agora no Ler e Navegar. A obra Resíduos Sólidos faz alusão à nova Lei de Política Nacional dos Resíduos Sólidos abrange todos os aspectos inerentes aos resíduos, tais como lixões, aterros sanitários e aterros controlados. O livro Seis razões para diminuir o lixo no mundo aborda as consequências da produção excessiva de lixo com o objetivo de conscientizar as novas gerações. A obra Remediação de Lixões Municipais apresenta a biotecnologia como solução dos problemas dos lixões, método utilizado na cidade de Ribeirão das Neves. Estamira e um grupo de amigos vivem em um lixão no Rio de Janeiro. O filme mostra problemas sociais como o destino dado ao lixo das grandes metrópoles e como viver em condições lamentáveis. O documentário Lixo Extraordinário apresenta o trabalho do artista plástico Vicky Muniz no Jardim Gramacho, maior aterro sanitário da América Latina na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. TV Cria Minas Diálogos está de volta com o tema Erradicação de lições. O nosso convidado de hoje é o gerente do Departamento de Tratamento de Disposição e Resíduos da Prefeitura de Belo Horizonte, Pedro Heller. Pedro, você estava falando no bloco anterior sobre uma saída para os pequenos municípios, seria um consórcio, né? Isso. Como é que é isso? É uma solução né? um pouco regionalizada, mas que atende bastante, né? Você ganha escala. O fato de se implantar um aterro sanitário, compartilhando as responsabilidades, compartilhando o meio técnico, ajuda bastante os municípios. Um pequeno problema desse município são as áreas. Existem áreas disponíveis. Portanto, você consegue ganhar escala. A coleta sendo regionalizada, a operação do aterro sendo compartilhada entre vários municípios. É um grande ganho para esses municípios e uma possível saída né, para a gente tirar é, esse passivo que é a quantidade de lixões ainda existentes. Mas e existe algum órgão que é fomentador de programas assim como os consórcios ou os municípios precisam eles próprios fazerem a sua interação para poder propor, para poder executar em consórcios nesse sentido? As agências são muito importantes nesse aspecto, como já falado. Né? A própria agência metropolitana trabalhou com o plano de diretor em que enxergavam possibilidades de consórcio. Quando a gente coloca a região metropolitana, a coisa também não está toda resolvida. Né? Sim. Existem municípios que ainda precisam de intervenções. Né? Portanto, identificar esses municípios sede, né? que já tem um corpo técnico, né? uma gestão mais fortalecida e... Compartilhar com os outros municípios é uma grande alternativa na busca de soluções. Hum. É, você tinha falado anteriormente do PNRS que uma das prioridades era a questão também da coleta seletiva e da disposição do lixo orgânico. Como é possível ampliar a coleta seletiva? E aí já pensando em grandes municípios, né, que está mais o gargalo, como é que é vai fazer? a política nacional deixa muito claro a da valorização do resíduo. Então, o resíduo tem que ter uma disposição final, como aterro, depois de, de saturada todas as outras alternativas. Sim. Né? Um problema da coleta seletiva é o valor. Né? No caso de Belo Horizonte, é muito claro, e outros municípios, de que onera bastante a questão de se ter uma coleta seletiva da coleta regular. Né? E uma das saídas seria o envolvimento maior dos catadores. Envolver os catadores e não as empresas, os catadores realizando até mesmo a coleta. Nós temos alguns projetos pilotos aqui em Belo Horizonte, onde o catador exerce a coleta. Mas como ele vai de casa em casa, como é isso? Ele, ele deixa, através né? aí, é. a gente, a coleta seletiva são geralmente duas modalidades. Né? Os locais de entregas voluntárias, né? onde os moradores acham os locais e depositam o resíduo já segregado e a coleta porta a porta. A coleta em locais descentralizados, a partir de entrega voluntária, ela vai ter uma redução desse custo, né? porque o caminhão teria que, é, é menor né, o trajeto percorrido pelo caminhão e aguarnição, certo? Tem dado certo esse, esse piloto? Esse de piloto está dando muito certo. A gente até já está ampliando, né? onde o catador é responsável por essa, toda essa gestão né? de recolhimento do resíduo, de segregação e depois da comercialização. Agora veja bem, no Brasil nós ainda estamos com sérios problemas ainda de destinação, do, do, dos lixões, né? falamos em aterro controlado, que é a grande maioria. É, e não é o mais adequado, que ele já explicou antes, o aterro sanitário, sim, é, porque tem todas as drenagens dos, dos resíduos, também dos líquidos, Gás. também dos gases. Então, resolve de uma maneira é, muito mais abrangente um problema. Mas nós também temos conhecimento de outras tecnologias, da incineração, das usinas de cogeração de energia. Eu conheço uma nos arredores, na periferia de Milão. E, obviamente, que eu vejo que em países que temos o inverno rigoroso, como é o caso da Itália, o objetivo principal desta usina não é a geração de energia, né? mas sim a produção de vapor, de vapor de água, porque no inverno esse vapor é drenado para toda a cidade por tubulações e vai fazer o aquecimento das casas. Então existe uma receita maior é, que vem para essa usina. Né? O lixo ele é queimado. Ele é segregado também, ele é queimado, ele vai esquentar uma caldeira de água, esse vapor vai rodar uma turbina, gerar energia, mas a água, esse vapor, principalmente, ele vai circular quente pela cidade. E por aqueles dispositivos né, de aletas que ficam dentro dos ambientes, ele vai esquentando todo o ambiente. É, no momento do inverno, e isso viabiliza o custo. E no Brasil, nós poderíamos ter soluções assim, tecnologicamente avançadas? No e viáveis economicamente? Claro. No Brasil temos experiências dentro de um aterro sanitário, através da geração de energia, através do gás metano. Né? Então os aterros sanitários geram o gás metano, o gás metano tem um poder calorífico grande, então existem termelétricas inclusive em Belo Horizonte, em que lançam essa energia na rede da CEMIC. Né? Outras alternativas levam a essa questão do, da questão do investimento. Né? Então, em alguns processos estão sendo estudadas parcerias, já públicas e privadas, né? investimentos a longo prazo. A grande questão é o custo para isso, né? como já falado. Né? Um custo do investimento inicial muito alto, né? as tecnologias ainda poucas nacionais, então envolvem importações, né? Com impostos altos, então isso esbarra nesse processo. Mas podemos pensar em coisas menores, né? como biodigestores, onde você consegue gerar energia através de processos mais simples, através de resíduo sólido urbano com essa característica orgânica e que podem ser aplicados em pequenas escalas. Pequenas escalas, como soluções para condomínios. Com soluções para condomínios, empresas. Né? Na própria usina de triagem e compostagem, onde está sendo feita essa triagem do composto orgânico, ele pode alimentar um biodigestor. Aí são soluções bem mais simplificadas. Muito bem. Pedro, agora a questão da conscientização do consumo para redução da produção de lixo. Antes se falava muito na política dos três R's, né? e aí passou para os 5 R's, que era. Antes era o reduzir, reutilizar e reciclar, e aí foram acrescentados o repensar e o recusar. Como é que vocês tratam isso também nessa questão da eliminação desses lixões? Como é que pode ser feito isso? A educação ambiental da população ela é fato imprescindível para dar certo uma gestão de resíduos. Né? Uhum. Quando pensamos em coleta seletiva, precisamos da população nos ajudando nessa triagem, vai fazer parte de cada um. Né? Nós vivemos uma sociedade que incentiva bastante o consumo cosmista, né? Né? e isso está é, enraizado. Então, temos que realmente o repensar é muito importante. Né? Às vezes, na compra de um produto, levamos maior quantidade de resíduo do que o próprio produto. É, né? As embalagens, é embalagens são maiores. Em inúmeras, né? Né? É? Tem inúmeras embalagens. É embalagens. É. Né? Bola, é. caixa. Então, é. isso é muito importante, é essencial. Mas eu queria voltar um pouquinho na política e falar da logística reversa também. Né? Não podemos pensar só na população. Temos que pensar nas empresas, sendo responsáveis pelo ciclo produtivo. A logística reversa é um grande ganho. Ainda estamos é, incipientes, com poucos acordos entre as empresas e os órgãos públicos, né? as entidades, mas é uma forma de jogar a responsabilidade dessa geração, do resíduo e o depois né, de gerar também para as empresas. Sim. Dê um exemplo de uma logística reversa, assim, só para a gente compreender claro, melhor. Né? A questão dos próprios óleos lubrificantes, hum. foi um dos primeiros exemplos de acordos setoriais. Né, onde depois a embalagem desse óleo, que necessita passar por uma desinfecção, que necessita depois vislumbrar um, uma nova produção, uma reciclagem que seja, já envolve as empresas. Então, as empresas geradoras, distribuidoras desse material, esse resíduo depois volta para o ciclo produtivo. Tá? Então, não é simplesmente fabricar uma lâmpada e depois o problema é do município. A ideia é essa, né? é forçar as empresas a serem responsáveis pelo tipo de resíduo. É como também o caso das baterias, uma, aquela simples bateria automotiva, que quando a gente troca, a empresa que nos vende a bateria, ela recolhe, recolhe aquela bateria nossa, não deixa para a nossa destinação. É ela que vai dar a destinação. Ou a reutilização, uma destinação que é responsável. A empresa responsável pela destinação, ela custeia esse, esse destino. É isso? É exatamente isso. O próprio pneu, né? que é um número alarmante, a quantidade de pneus, né? que são gerados e lançados ao ambiente de forma inadequada. Então, na troca de pneu, a empresa é responsável pelo recolhimento e depois por uma cogeração, geração né? E o resíduo não precisa ter o mesmo uso que ele tinha no início. Né? É, Mas... no caso do pneu, por exemplo, nós utilizamos bastante em coprocessamento de indústrias de cimento, por exemplo. Uhum. Então, desalimentos alto-fornos, em vez de ir para um córrego, em vez de de poluir uma cidade em todos os seus aspectos, eles podem ser usados em contenção, em assalto ecológico, né, misturado ao próprio assalto convencional e aqui, bastante utilizado no coprocessamento de, de indústria de cimento. Então a política interessante é ampliar para todos os geradores de, de resíduos, até aqueles... Quando nós vamos ao shopping center, que você compra um pequeno chocolate, vem uma embalagem, uma segunda, uma terceira, depois vem uma sacola e mais uma outra para fechar aquilo tudo, quando na realidade o nosso produto é um produto assim, de dimensão menor, não precisaria desse, dessa quantidade de embalagens. Então, se a política pública desestimula essa quantidade de embalagem, nós vamos ter uma sobrecarga menor ao sistema, um custo menor de apanhar, todo esse excesso que não serve para nada no lixo das nossas casas e dar uma destinação, que pode ser o aterro, que pode ser uma compostagem, alguém depois tem que separar aquele papel. Tudo isso custa, uhum. tudo isso custa. Então, quem está produzindo, é legítimo que ele seja responsável e, sendo responsável, ele tem a lógica de produzir menos, menos, né? menos resíduos. Eu vejo como dois grandes desafios da política nacional. A primeira, essa questão dos lixões, né? como que esses pequenos municípios, sem um amparo tecnológico, vão conseguir né? se livrar dos lixões. E a segunda, a questão dos acordos setoriais, né? que é realmente formalizar, através de termos de acordo, através dos próprios acordos setoriais, onde a federação pode assinar com as indústrias né? e retornar esse resíduo para produtivo.